numa situação e do nada te vem uma lembrança ruim alguma coisa que te coloque no, no numa situação que te, te deixa triste naquele momento perfeito Daí, que exercício que se faz para tentar reverter tipo o um momento antes seria esse também pensa na hora do no momento feliz enfim. claro é porque assim como a gente fez esse exercício bem bem simplesinho bem rápido de gerar positividade felicidade uhum. A gente, como ela está uh, apontando, pode embarcar um pensamento mais negativo. Uhum. Tá? E, quando a, friso o seguinte, quando a gente imagina algo ruim para a gente, negativo, todo o nosso corpo exemplo, entrou naquela sintonia. Sim. E se naquele exercício tu começa a pensar algo triste, tu vai mudando o polo. Tu vai indo para o outro, para outra Sim. ideia. Uhum. Então, lembra o seguinte... Onde tu coloca o teu foco, onde tu coloca a tua consciência, tu direciona toda a tua máquina. Então, o exercício, tu começa a pensar o um negativo, o desafio é tu colocar outras imagens. Uhum. Tem vários exercícios, mas um exercício é isso, tu tentar desfocar do negativo. Uhum. Uhum. Como uhum. desfocar do negativo? Várias possibilidades. Uma questão poderia ser conversar com, ligar para alguém que tem muita positividade conversar com essa pessoa. Sim, dar uma quebrada. Dá uma, quebrada. Sim. uma outra questão, existe uma série de métodos e técnicas, na, por exemplo, na terapia cognitiva comportamental, uhum. que a gente utiliza estratégias para atacar o um negativo. Sim. Então, por exemplo, você tem um pensamento muito ruim, sei lá, eu estou com, com uma doença incurável. E aí a gente começa a ver estratégias de como lidar com essa a patologia que no momento não tem cura. Que Sim. isso já, é um, já começa um, um ataque ao pensamento negativo, Sim. né? É, isso que está te fazendo assim. sofrer, que tu diz que não tem cura, não tem cura no momento. Claro. Até porque na área da saúde cada dia a gente descobre Sim. alguma coisa. Né? Então já, já começa de cara questionando esse, esse pensamento. Hum.